Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E nessa virada de mesa, aliás, todas as viradas de mês, a gente traz para você, cliente da Genial e inscrito aqui no canal do YouTube, a nossa live sobre a carteira recomendada de FIIs. E quem sempre dá o recado é Isabela Suleima, nossa analista do setor. Tudo bem, Isa? Tudo bom, Denise? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, Isa. Obrigada por você estar aqui com a gente, mas antes da gente ir para a carteira recomendada, você dar as dicas que estão lá na carteira e você explicar o que, que muda, o que, que o pessoal pode esperar para fevereiro, primeiro eu queria que você desse uma geralzinha, que a notícia mais importante de janeiro para os fundos imobiliários, sem dúvida alguma, foi aquele embrólio todo né, da CVM com com o fundo MX, anotei aqui para não errar as letrinhas, cara, MXFR11, que deu todo aquele embrole. Aí, neste momento que nós estamos gravando, tem uma decisão de suspensão da CVM, mas isso tem um prazo. Bem, eu queria que você desse uma geral, fala nesse... A gente está aqui no dia 2 de fevereiro, no meio da tarde, hoje, nesse momento, e para os próximos dias, o que, que o pessoal pode esperar em relação a esse embrole? Tá. Gente, o que, que aconteceu, tá? Foi um assunto que é, tomou muito a cena dos fundos imobiliários no, na última semana, principalmente, tá? É, praticamente, a CBM entendeu que o, o Maxi Renda, que é o MXRF, um fundo de gestão da XP e administração do BTG, ele estava distribuindo um lucro... É, é, um lucro caixa maior do que o lucro contábil, tá? É, e, por ser assim, ele deveria amortizar e não distribuir via dividendos, tá? A amortização, ela vai, vai gerar um efeito tributário no cotista. Uh, isso, além de outros é, tantos impactos que pode ter. Quem quiser saber um pouco mais, eu fiz um relatório até, Deilson, se eu puder compartilhar a minha tela, para o pessoal ver onde pegar. É, eu estou aqui na... na na home tá do genial analisa tá aqui dentro de análise de mercado se não aparecer já no primeiro clica na setinha do lado que aparece entendendo o caso do da CVM e do MXRF tá aqui tá falando o que que aconteceu eu vou explicar também o que que é lucro caixa o que que é lucro contábil tá é lucro contábil ele é basicamente qual foi o lucro gerado mesmo dentro daquele período a diferença dele para o lucro caixa é que nem sempre todas as receitas que eu reconheci eu efetivamente recebi e nem todas as despesas que eu reconheci, eu efetivamente tive naquele período, tá? Então, um exemplo seria um parcelamento de uma compra, tá? Eu comprei um ativo, uma TV que vale mil reais hoje, e eu parcelei em dez vezes. Então, no regime contábil, esses mil entram hoje, no regime caixa, só o que eu efetivamente paguei da primeira parcela, tá? As outras entram nos outros meses. Uh, basicamente, é essa a diferença e isso gera N pepinos dentro do mercado, que eu vou explicando aqui um pouco mais, tá? Uh, quais são os principais impactos, até para a gente não tomar muito tempo, uh, os fundos de fundos vão ser os mais afetados, tá? Por quê? Eles são os que têm maior prejuízo contábil acumulado, tá? Então, esses fundos, se isso for para frente, uh, vão ser os mais impactados. Fundos de tijolo também são impactados, mas menos, porque tem muito menos volatilidade do que os fundos de fundos que têm marcação diária, e os fundos de tijolo eles seriam moderadamente é, impactados, tá? É... Ontem de manhã foi publicada uma reunião, o resultado da reunião colegiada é, extraordinária, tá? E nela eles... É, decidiram suspender a decisão pelo prazo de 15 dias úteis não é uma suspensão definitiva tá é, até indo para minha carteira vou mostrar vou voltar aqui na home a gente vai em carteiras fundos imobiliários e aqui tem todas as minhas carteiras desde que começou o genial analisa na carteira de fevereiro eu dou uma breve explicação o que que aconteceu tá e a atualização que foi feita a suspensão é, isso aqui não é uma suspensão definitiva, o BTG, que é o administrador, tem 15 dias úteis para entrar com um pedido efetivo de reconsideração, e aí a, o colegiado da CVM, ele vai é, ver, decidir, ter uma decisão um pouco mais definitiva, tá? É, então, segue aí um assunto que vai ficar muito no nosso radar esses próximos dias, tá? Uh, bom, já falando um pouco da carteira, já que eu entrei aqui... É, uh... Isso que eu ia te perguntar, Isa, é, esse fato mexeu com a formação da sua carteira, você fez algumas alterações pensando nisso, ou isso aí vai ser uma coisa separada? Não, eu mexi, apesar de hoje não impactar o mercado como um todo, hoje só impacta o MXRF, tá... É, eu mexi porque eu tirei principalmente os fundos de fundos porque eles podem, eles são os potenciais mais prejudicados se isso acontecer, tá? É, não que eu ache que vai passar, tá? eu acho que a CVM vai ser muito razoável, é, e se passar também vai ter uma desidratação, até ali no relatório, quem quiser ver do caso MXRF com a CVM, eu dou ali uma potencial saída na contabilidade, tá? que vai desidratar bastante o impacto dentro dos fundos imobiliários. Mas, é, é, ainda... Assim os mais impactados seriam os fundos de fundos, eu entendo que aumenta um pouco o meu risco nesse né, tipo de ativo e eu decidi zerar a posição nesse segmento para esse mês, tá? Enquanto isso, enquanto essa discussão segue aí uh, com a CVM e o BTG, tá? O administrador da MXRF. Uh, então, na carteira de renda, eu só tinha o MGFF, apesar de eu achar ainda que o fundo se encontra com bastante desconto tá é, hoje os ativos que eu vejo com maior desconto os segmentos são os fundos de fundos e os fundos de tijolo principalmente é, os fundos de lajes corporativas e os fundos de shopping tá A logística ainda tem alguma arbitragem até aqui eu coloquei o galg e tá? tal o galg é um queridinho da minha carteira já ele tinha saído porque ele tinha ele entrou na terceira oferta Terceira emissão de cotas, eu tirei ele que acabou ficando restrita, não posso falar por que eu tô recomendando, eu opto por tirar. E agora que ele encerrou, ele volta para a minha carteira, tá bom? Uh, então, essa foi a minha mudança principal dentro da carteira de renda, tá? É, a performance da carteira de renda. É, foi de menos 2% versus o IFIX, que foi menos um, Tá? Uh, isso por quê? Isso principalmente por causa do impacto do MGFF, tá? Ele foi o que mais puxou o resultado da carteira para baixo no último mês. Uh, e isso justamente ali por causa do maior risco que está correndo esse segmento, tá? Uh, na carteira de valor... Perdão, voltando aqui para a carteira de renda, tá? Então, a substituição foi a saída do MGFF, a entrada do GALG, do Guardião Logística, com o mesmo peso de 15% dentro da carteira, tá? Então, ficam dois fundos de lajes comerciais, tá? O HGRE é com 15% e o PVBI, que é o VBI Prime, é, também com 15%. O Bresco Logística, 15%, Guardião Logística também 15%, e os fundos de recebíveis com 20%, que é o RBR High Grade, e o Mauá Capital, recebíveis imobiliários, tá? os dois com 20%. Uh, essa é para carteira de renda que é aquela que eu tenho perspectiva ali de uns dividendos mais estáveis com potencial de melhora uh, mais para frente tá na carteira de valor, tive dois ajustes, tá? Eu tirei o MGFF e o RBFF. É, minha carteira estava bem pesada em fundos de fundos, tá? Justamente porque eu vejo muito desconto nesse segmento, mas eu optei por zerar, porque não acho que, para o público que segue a minha carteira recomendada, faz sentido ter esse segmento nesse momento de tanta incerteza, tá? Uh, no lugar deles, entrei com o CPTS, que é o fundo da Capitânia, que também é um fundo que eu gosto bastante, já fiz live com o gestor, a gente já explorou bastante, mas é um fundo que, eventualmente, acaba aí entrando em uma oferta e eu tenho que tirar ele da carteira. Mas, por enquanto, ele, eu consigo recomendar ele, tá? É, acredito que ele está muito próximo do valor justo e ele tem um ótimo carrego, tá? A carteira está super bem alocada, eu vou entrar mais para baixo Uh, contando como tá, e ele entra na minha carteira valor, eu sei que vai ter muitas perguntas, por quê? Porque o dividendo dele, a maior parte do, do que vem de dividendo, tá? É ganho de capital, e eu não considero que ganho de capital eu posso projetar no futuro, tá? Se a gente tiver algum evento no mercado, parar a liquidez, etc., esse ganho de capital, ele tende a diminuir, tá? E aí os dividendos do fundo também acabam sofrendo um impacto, por isso ele não entra na minha carteira de renda, ele entra na minha carteira de valor, tá? Uh, e aumentei o peso nos fundos de tijolo, tá? Justamente porque acho que é o segmento mais desvalorizado hoje, fora os fundos de fundos, tá? Tá? Uh, o desempenho da carteira de valor foi de menos 30% no mês, tá? Uh, isso justamente por causa dos fundos de fundos, eu estava bem pesada nos fundos de fundos, tá? Quem acompanha sabe que eu tinha aqui, ó, 35% em fundos de fundos, foi o que mais pesou no desempenho negativo da minha carteira, e tô zerando essa posição. Então, como fica a minha carteira este mês? Ah... Uh, os fundos de tijolo, tá, que é o, o Credit Suisse Real Estate, que é o fundo de lojas comerciais, uh, o Mall 11, que é o fundo de shopping, e o LVBI, que é de logística, os três com 20%, e na parte de, de recebíveis imobiliários, entra o KNCR com 15%, plural recebíveis com 10%, e o Capitânia com 15%, tá bom? Uh, aqui é um pouco mais do desempenho da minha carteira recomendada, tá? Uh, desempenho acumulado aqui da carteira 2021 e 2022, tá? Abri essa nova coluna este ano, uh, para quem quiser acompanhar. Aqui a diferença dos números é porque tem mais uma casa decimal, tá, gente? É, então, às vezes gera uma dúvida aí. No desempenho eu coloco uma casa decimal, aqui está com duas, tá? Uh, alguns... Uh, alguns acontecimentos econômicos que a gente tem que ficar de olho, que vão ditar aí o segmento de fundos imobiliários. A gente está começando a ver uma desaceleração da inflação, tá justamente por causa dos juros já estarem muito mais altos é por a gente também não ter uma expectativa de desvalorização cambial, tá, tão grande quanto a gente teve no passado. Ah, e também por uma desaceleração do preço do petróleo, tá, o preço do petróleo já tá bem alto, a gente não acha que ele vai crescer mais tanto quanto cresceu ano passado, que foi responsável aí por praticamente 40% da inflação de 2021, tá. A Fed vai subir juros, a gente já vem falando, nossa expectativa aqui são de cinco aumentos de 0,25 ao longo do ano de 2022, tá. É provavelmente esse aumento de juros deve começar em março, que é quando eles encerram a recompra de ativos, tá bom? Ah, isso é um impacto negativo, porque Isso daqui acaba refletindo também na nossa Selic, tá? É, juros mais altos nos Estados Unidos, juros mais altos para o mundo inteiro, principalmente os emergentes, tá? A gente sendo emergente não tem como sair dessa. Então, expectativa de Selic ali a 11,75%, tá? Ah, a gente acredita que... O Copom vai continuar aumentando juros, inclusive hoje tem resultado de, da, da reunião deles, tá? E a nossa expectativa é que o final do ciclo, que provavelmente vai ter um, mais um aumento esse ano, tá? No final ali do primeiro trimestre a gente chega em 11,75 e se mantém nesse patamar até o final do ano. O ciclo ali de corte de juros a gente só está esperando para 2023, tá? Então, isso é negativo, tá? A gente sabe que aumento de juros acaba impactando negativamente o mercado de fundos imobiliários é o crescimento do PIB tímido tá de 0.7 por cento mas a gente ainda acredita que tem um crescimento principalmente vindo pelo segmento de serviços tá é, com o avanço da vacinação a gente tá vendo no um arrefecimento da pandemia é, a gente teve um aumento de casos já entrando no próximo ponto mas não foi é, as internações e as mortes não têm subido na mesma magnitude que o aumento das infecções então Provavelmente a gente vai ter um segmento de serviços aqui, voltando ao que ele era pré-pandemia, tá? Uh, e pandemia continua aí no nosso radar, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade de um novo lockdown. Então, vamos acompanhar essa é, de novo essa variável com mais cuidado nos próximos meses, tá bom? É, entrando um pouquinho aqui no Guardião Logística, é, ele está voltando aqui para a minha carteira recomendada, tá? Quem quiser ler com mais calma, mas eu vou fazer um resumão aqui, tá? É, eu gosto muito dele porque ele tem inquilinos super bem amarrados nos imóveis, são imóveis estratégicos é, para os inquilinos, tá? Quem, quem me acompanha sabe, eu já falei umas 10 vezes aqui, mas, poxa, é... Air Liquid, por exemplo, eles têm um tubo que passa por baixo da, é, por baixo da terra, por baixo da estrada, assim, e sai direto da Petrobras e, e leva o gás que eles colocam da bebida, não vou saber falar exatamente qual é o gás, porque a chance de eu errar é grande, e vai direto para dentro da fábrica do Air Liquid, tá? Então é, BR Food também tem uma esteira que leva do da. da fábrica de congelados para armazenagem, tá? Então, poxa, é, eu consigo conectar é, dois tanto a produção quanto a minha armazenagem por uma esteira, Eu não fico dependendo de caminhão, não fico dependendo de transporte, isso diminui muito o meu custo logístico. Por isso, a gente entende que esses imóveis são extremamente estratégicos para os inquilinos, tá? Além disso, são inquilinos com boa saúde financeira, então eles têm conseguido passar, repassar integralmente o IPCA para os inquilinos, tá? O próximo reajuste, que vai ser bem grande, é cerca de 33% da receita, vai vir em março. Março e o impacto esperado na receita do fundo é de 02, tá? Provavelmente isso daqui vai se refletir em dividendos a partir do de abril, uh, reajuste em março, paga final de março, cai ali final de abril, começo de maio na conta do uh, do cotista, tá bom? É, Capitana Securities também o um fundo que eu gosto bastante, tá voltando para carteira esse mês, é um fundo da Capitana, ele tem o objetivo de gestão ativa, tá? Ele tem um book pesado de fundos imobiliários, mas ele consegue fazer. Uh, no book dele de, de Cris, ele consegue ter um carrego muito bom, tá? São ativos com excelente garantia e onde ele gera mais mais resultado, é gerando alfa, é comprando o CRI, estruturando o CRI, justamente pelo tamanho que a Capitânia tem hoje e o fundo tem hoje, tá? eles conseguem comprar a CRI, estruturar o CRI basicamente sozinho e depois acaba vendendo no mercado ganhando aí é, um spread que a gente chama, gerando um alfa. Tá? Ah, e isso acaba se traduzindo também em rendimentos, que é o que eu falei lá atrás, de ter é, um resultado não recorrente dessas vendas de CRIs muito alto dentro desse fundo. Além disso, também dentro da carteira de fundos imobiliários, eles têm tido um resultado muito bom, tá? Um carrego excelente. Então a taxa média aqui é, é, ele está com uma alavancagem, tá? Está custando CDI mais 0,7, que é bem baixo, e ele consegue é, ele consegue hoje ter um portfólio redendo CDI mais 1,7%, tá bom? Ah, acho que de forma geral é isso, não sei se a gente ainda tem tempo. Você quer destacar mais algum deles ou a gente já pode encerrar? O que, que, você, que, que você acha? Bom, das principais, das principais mudanças, HGRE, é, eu já tinha falado aqui que aquele rendimento, bom, vale eu frisar, né? Que aquele rendimento que ele distribuiu em dezembro de 2,75 não é um dividendo recorrente, foi porque o fundo tinha resultado acumulado e precisava distribuir. É, mal ou eu já falei da aquisição do... Do Madureira, tá? Até fiz live com o gestor aqui. E eu acho que um ponto interessante que saiu esse mês, que a gente precisa, é, que seria interessante a gente falar, é do Bresco Logístico. Deixa eu até achar ele aqui. É, na verdade, ele acabou fazendo é, uma alavancagem, tá? Uma alavancagem de cerca de. Ah, passou 25 esse aí, milhões. ó. É. Hum. Ele fez uma alavancagem de 25 milhões, tá? E emitiu um CRI, que é para ele investir em obras dentro, é, expandir ele tá fazendo algumas peitorias em alguns imóveis tá um deles é o é a expansão do refeitório do Mercado Livre tá lá na Bahia uh, o investimento é de mais ou menos 7 milhões de reais um cap rate de 15% tá então é uma é, um super retorno que ele vai ter de 0.1 Além disso as outras obras estão super em dia tá eu acabei não colocando aqui, bom, mas já apareceu em outros relatórios, até para não ficar chato quem sempre lê. É, as outras obras devem ser entregues no final desse primeiro trimestre, tá? E a gente vai ver aí mais um, um impacto positivo na, nos dividendos dos fundos, tá bom? O que é cap rate que você falou? Cap rate é basicamente... Aqui a conta, tá? É o aluguel que o Mercado Livre vai deixar em um ano versus o que eu investi, que é esses 7,2 milhões de reais, tá? A conta, quando eu divido o aluguel de um ano do Mercado Livre por essa área de expansão é, por 7,2, dá 15%, tá? Então, basicamente, eu recebo 15% do meu investimento feito no primeiro ano só com o aluguel do Mercado Livre. Tá, ah, ótimo. Que ficou, maravilha Isa, super obrigada gente, lembrando a você de casa que todas as quartas-feiras a Isa participa do nosso fechamento do mercado e lá ela responde todas as dúvidas que vocês mandam, então queria convidar todo mundo para assistir, vou pedir o Deilson também para colocar na descrição desse vídeo esses links que você botou no chat tá Deilson, que é o link para o Genial Analisa é, para esse relatório que a Isa comentou, o link para a carteira recomendada e o link para a live que ela fez ontem, para o podcast Genial Analisa que ela fez ontem aqui no canal. Então, esses três links também estão na descrição desse vídeo, então, se você está vendo gravado, tem como olhar ali rapidamente e poder também acessar esses outros conteúdos que a gente está trazendo aqui. E a carteira é para todo mundo, não só para clientes, né, Isa? Exato, a carteira é aberta aqui no Genial Analisa, todo mundo viu como eu peguei, o site é aberto, quem quiser também eu posto no meu Instagram, no Isa Analisa, mas aí eu vou postar depois, que meu objetivo é que vocês leiam porque que eu estou recomendando e não só comprar porque eu postei no Instagram, viu? Ah, maravilha, Isa de... super obrigada a gente se vê, vi, diga só antes da gente fechar, eu uma pergunta aqui legal que eu recebo muito também é hum. que perguntando por que, que o fundo desvaloriza por que que, depois que ele divulga dividendo, tá, eu não sei hum. quem que perguntou, mas só para eu explicar muita gente tem dúvida, é porque a cota corrige, tá é, a bolsa mesmo faz isso, sempre que eu anuncio dividendo, por isso que ele é anunciado depois que o mercado fecha, a cota no dia seguinte já é, começa a ser negociada a menor o valor do dividendo dividendo porque quem comprou no dia anterior tem direito a esse dividendo e quem comprou no dia seguinte não tem mais esse direito então a gente entende que tem que pagar um pouco menos tá tá Foi o jefferson que perguntou ele pergunta também se isso volta depois ou não isso volta para sua conta né é... E aí é no bolso depois... que recebeu o, o dividendo e depois vai a valorização normal da cota exato né uhum. maravilha Isa obrigada viu a gente se vê no fechamento Combinado, Denise. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até daqui a pouco. Um beijo para todo mundo. Se inscreva no canal, clique no sininho. Beijo. Tchau.